Boa noite, boa noite a quem está nos acompanhando pelas redes sociais, eu espero que estejam todos bem. Eu sou a Vânia, trabalhadora dessa Casa Bendita e hoje eu estou responsável para a reflexão da noite, que é Espiritismo, Renovação Infinita, Sem Dogmas. E assim eu convido a todos nesse momento a sentar confortavelmente fechar os olhos serenar os pensamentos tranquilizar o coração para que nós possamos aproveitar de todos os benefícios desse ambiente que a espiritualidade, desde as primeiras horas da manhã, está preparando para nos receber. E assim, amparados por essas forças amorosas, vamos sentir a presença do nosso anjo guardião, esse nosso amigo de todas as horas. Para que Ele possa nos intuir, nos acalentar. E assim vamos colocar na nossa tela mental a imagem da nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, que ela nos envolva com o seu manto azul de paz e que possamos aprender a amar e a perdoar todos os nossos irmãos incondicionalmente.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 E nos livre de todo o mal. Que assim seja. Alguém está na, é a primeira vez aqui na casa? Hoje? Sejam muito bem-vindos. Todos muito bem-vindos. Como eu disse, nós vamos hoje refletir sobre o tema. Espiritismo. Renovação infinita e sem dogmas. Esse tema ele está descrito no capítulo 1 do evangelho segundo o espiritismo esse capítulo o título dele é não vim destruir a lei e como subtítulo tem as três revelações moisés cristo e o espiritismo Para que nós entend possamos entender, nós temos que ter em mente que Jesus é nosso governador planetário. Ele foi designado por Jesus para cuidar dos seus filhos, cuidar da evolução do nosso planeta. Então, desde o início da, forma da sua formação, Jesus... É o responsável pelo planeta. Então ele é responsável por todos nós. Ele está no direcionamento, direcionamento no comando, em todas as questões que envolvem a evolução do nosso planeta. É para que a gente possa entender a primeira revelação, a segunda e a terceira, eu trouxe para ler um trechinho bem pequenininho, do livro A Caminho da Luz ele é um livro do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel e ele todo relata todo o processo de evolução do nosso planeta então como a primeira revelação é Moisés eu vou ler um trechinho aqui bem pequeno Moisés na sua qualidade de mensageiro do divino mestre Procure, então, concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra prometida, da terra da promissão. Médio extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando, então, recebe dos emissários de Cristo, no Sinai, os dez sagrados mandamentos que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Então a figura principal da primeira revelação é Moisés, ele está amparado pelos emissários de Jesus, outros profetas, e ele é, foi o responsável pela primeira revelação. A humanidade nesse tempo... Era uma humanidade primitiva, com muitos desafios, tanto na questão espiritual, como na questão moral e na questão mesmo da organização da própria sociedade. Então Moisés, ele trouxe a palavra de Jesus, recebeu os dez mandamentos e além de ter instruído o povo... É, fortalecido o povo é, espiritualmente, ele também criou as leis mosaicas, ele, ele organizou toda a questão civil de toda a sociedade naquele tempo. E assim essa primeira revelação deu, impulsionou a nossa evolução. E dessa forma uh, o tempo foi passando e chegou um momento que a humanidade precisava de um suporte novamente para prosseguir o seu avanço. Aí nós recebemos a segunda revelação que é Jesus. Jesus, que é o nosso governador planetário, ele encarnou entre nós. E no livro é colocado de uma maneira bem sucinta de que forma que isso aconteceu. Sim, o mundo era imenso, rebanho desgarrado. Então, neste momento, com a, primeira, com a primeira revelação que foi Moisés, chegou no tempo de Jesus, mas a humanidade era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidade salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desativiados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o, ce, o cenário sutuoso dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Então Cristo chegou neste momento, encarnou nesse, nesse momento, onde a questão social era toda é, é, do Império Romano, então, o, o, o Império Romano é que estava dominando toda essa questão social e tinha o Sinédrio, os senhores da lei, esses que foram estudando todo o Antigo Testamento, toda a primeira revelação e Jesus chegou com uma fala de amor, de generosidade, de caridade, principalmente de perdão. Então, Uh, a Jesus quando foi confrontado por diversas vezes pelos senhores da lei ele tem uma fala que uh, uh, de certa forma calou naquele momento quando os senhores da lei questionavam que ele estava colocando por terra a, as leis o, o, o, o, os mandamentos ele colocou conforme está aqui no capítulo 1 eu não vim destruir a lei eu vim relembrá-la que na verdade a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo se nós formos pensar nessa frase de Jesus quando ele coloca amar a Deus sobre todas as coisas se eu amo, eu confio então se eu confio, eu preciso entender, eu preciso aceitar, eu preciso acomodar muitas vezes os meus sofrimentos. Estamos todos aqui encarnados, em processo de aprendizado e a é momento da dor, chega, chega para todos nós. E é neste momento que eu faço valer essa palavra, amar a Deus sobre todas as coisas, o meu amor, Precisa ser exaltado através da minha resignação, da minha compreensão. Resignação não quer dizer acomodação, quer dizer aceitação. Aquilo que eu preciso lutar para minha melhora, desde que esteja pautada nos valores éticos, morais, das leis divinas, eu luto. Mas a resignação é minha prova maior, que eu amo a Deus porque eu confio porque Deus conhece o meu todo eu conheço esse espaço pequeno que é esta encarnação mas Deus não Ele sabe tudo o que eu preciso para o meu avanço e quando Ele coloca amar ao próximo como a ti mesmo é isso que nós estamos tentando aprender porque Realmente, nós estamos vivendo esse processo. Nós ainda não aprendemos de todas as formas. Eu, quando penso no perdão, eu perdoo, mas ainda eu tenho algumas resistências, eu ainda não aceito aquela pessoa da forma que ela é, e aí eu não respeito, porque todos precisam ser igual a mim então eu não estou amando o meu próximo porque eu exijo dele que ele ele faça exatamente como eu quero então a questão do perdão, a questão do respeito a questão da generosidade então nós estamos vivendo encarnados nesse momento esse processo de aprendizado esse processo difícil às vezes eu dou conta dele e outras vezes não, e assim Jesus, quando ele encarnou entre nós, ele reuniu os doze apóstolos, pessoas comuns, cada um com seu desafio, com desafios diversos, e ele conviveu com esses doze apóstolos, para que eles realmente acompanhassem, o que o significado da palavra dele porque foi, ele ensinou os apóstolos através do exemplo dele ele, ele, Jesus nos deixou o exemplo e foi esse aprendizado que os apóstolos tiveram com Jesus a convivência o aprendizado sempre Jesus num discurso que ia ao encontro daquilo que ele exemplificava através das suas curas curas dos aleijados cura dos cegos através da maneira como ele perdoava o pecado de alguém que era confrontado socialmente pela sociedade da época e assim Jesus ele pediu ele de certa forma treinou os doze apóstolos para divulgar a palavra dele e um dado momento ele, nós terminamos com a encarnação dele com Jesus crucificado e assim ficou os doze apóstolos responsável pela divulgação do seu evangelho do seu ensinamento e a humanidade cresceu, avançou, cresceu muito é, nas questões da ciência, na questão do, do, da medicina, na questão da arquitetura, da engenharia e a ciência trouxe para nós a compreensão que de certa forma foi muito importante, que nós... É, é, é, paramos de ter a soberba de achar que nós éramos o centro do mundo e a ciência trouxe que nós somos um grãozinho de areia diante de todo o universo então a humanidade cresceu dessa forma e o evangelho de Jesus que foi propagado que foi divulgado pelos apóstolos se cristalizou na imagem de Jesus crucificado, e assim em nome desse Jesus crucificado, houve as guerras santas, houve o extermínio em nome desse Jesus, e a humanidade perdeu aqui, aquela mensagem primitiva de Jesus, a verdadeira mensagem de Jesus, ela se perdeu porque a humanidade os homens viveram a ganância então chegou um tempo que nós, a humanidade precisávamos realmente de uma de uma outra revelação de um outro momento que nós acordássemos para que pudéssemos realmente evoluirmos evoluímos pela asa do conhecimento mas não com a asa da moral, da ética e assim chegou a terceira revelação que é o espiritismo esse espiritismo que nós estamos tratando hoje da renovação infinita e sem dogmas porque na verdade a igreja ela promovia a fé através dos medos, dos receios ela trouxe um Deus punitivo e nós sabemos que Deus é o amor e a misericórdia constante por toda a sua criação e assim chegou o Espiritismo que foi a terceira revelação aonde é colocado no livro que no século XIX desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora, Jesus na sua grandeza, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia acompanhar de uma pleia de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. Então Allan Kardec é o codificador do Espiritismo, aconteceu é, é, esse processo no século XIX, no momento que a humanidade estava necessitando desse avanço, e ele trouxe o Espiritismo. A primeira obra dele é o Livro dos Espíritos, com perguntas e respostas, e ali está essa, esse livro ele é pautado na nossa crença, na nossa crença em Jesus, nos ensinamentos de Jesus, pautado também na ciência e pautado também na filosofia, para que essa fé possa ser uma fé raciocinada. O Espiritismo trouxe isso para a gente, a gente consegue entender todo o processo da, da humanidade, para que hoje a gente tenha certeza desta fé. Esta fé ela não é motivada pelo medo, ela não é motivada por dogmas, ela não é motivada por é, é, questões que envolvem uma instituição. Essa fé é nata, ela é nossa, porque, na verdade, nós temos no nosso no nosso consciente a verdadeira mensagem de Jesus mas a gente acaba se esquecendo porque quando nós encarnamos o apelo da matéria muitas vezes é maior então o espiritismo trouxe a bênção da fé raciocinada e ele trouxe outro ponto muito importante que nos consola porque o espiritismo é, é a doutrina consoladora ela trouxe a imortalidade da alma se tem todo dentro do evangelho no novo testamento nós temos todos os encaminhamentos de Jesus daquilo que eu preciso promover dentro de mim para me tornar uma pessoa melhor se eu acredito realmente nisso, quando eu, eu tenho a imortalidade da alma presente na doutrina eu penso que tudo aquilo que eu estou construindo hoje, as duras penas, é meu. Se é, eu, existe a imortalidade da alma? A minha alma é eterna. Então, tudo que eu consegui conquistar de melhor hoje, eu vou levar para a eternidade. O quanto mais eu me tornar uma pessoa compreensível, eu vou levar esse aprendizado para a eternidade quanto mais eu tentar dominar as minhas más tendências eu vou levar isso para a minha vida eterna então veja bem o significado da mensagem dele Jesus que é o nosso governador ele trouxe o caminho a verdade a vida que nós temos que levar mas isso demanda tempo e que isso também nos se torne uma missão pesada demais. Que a gente possa fazer isso com suavidade, com leveza, com tranquilidade. Para que a gente possa aproveitar, aproveitar a nossa existência de todas as formas. Porque também o Espiritismo trouxe a reencarnação. Que é a oportunidade de voltarmos em outro momento e refazer aquilo que nós não demos conta então esse é o Deus que Jesus apresentou quando ele encarnou entre, do, no, entre nós esse Deus que nos dá toda todas as oportunidades todas as oportunidades ele nos dá a imortalidade da alma para que a gente cristalize dentro de nós as nossas conquistas e ele nos dá Novas oportunidades para que a gente possa fazer melhor. Então esse é o espiritismo que nos renova para a vida eterna. E para a gente finalizar, no livro O Caminho, a Verdade e a Vida, eu não vou ler o capítulo todo porque a gente não tem tempo, mas aqui é o novo mandamento que foi quando Jesus colocou para os seus apóstolos, ele recomendou aos apóstolos que vós ameis uns aos outros como eu vos amei. Então que nós possamos desenvolver esse processo dentro de nós. E ele termina em qualquer círculo do evangelho, em que essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa rotina social. Os argumentos da boa nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram no santuário dos nossos corações. Então... Que nós possamos, no dia a dia, que a mensagem de Jesus realmente penetre os nossos corações. E assim eu convido a todos mais uma vez a fechar os olhos e agradecer a bênção divina de estarmos aqui encarnados a oportunidade bendita de termos conhecimento da palavra e dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus que nós possamos olhar para o Jesus como nosso irmão maior olhar com todo o nosso amor e que possamos chegar a ele os nossos corações repletos de gratidão e de amor e assim agradecidos que possamos estar aqui na próxima semana para refletirmos, para nos dedicar alguns minutos para aquilo que, nós, o que vai ser eterno dentro de nós. E assim que possamos voltar aos nossos lares, amparados pela espiritualidade maior, iluminados pela nossa fé que assim seja graças a Deus e graças a Jesus